Achou que eu tinha morrido, não foi? Estamos em forma. no pé de pera para arrancar uma pera. A pera tava podre eu desci com a goiaba. O trem anda no ar, o avião anda na linha. A vaca bota ovo e tu tira leite na galinha. Vou falar de novo. Subir no pé de pera para arrancar uma pera. A pera tava podre eu desci com a goiaba. O trem anda no ar, o avião anda na linha. A vaca bota ovo e tu tira leite na galinha. E Vai novinha, vai tirar leite na galinha. E vai novinha, e vai novinha, e vai novinha, vai tirar leite na galinha. E vai novinha, e vai novinha, vai novinha, vai tirar leite na galinha. E vai novinha, e vai novinha, bilu bilu, vou te tacar no banco de falar tu é de azeitona massa Falando pra novinha das casinhas Que tem minha na né? Isso é fofo